Oi gente bonita, aqui é a Ayrã do h Blog. Estão curtindo muito o verão? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa bolsinha de caranguejo super fofa. Você vai precisar de linhas, tesoura, moldes impressos, zíper de 20cm na cor do seu tecido, aviamentos, e tecido. Eu usei plush vermelho. Comece imprimindo os moldes. Eu disponibilizei o arquivo para download. Se você já é seguido no Plano, já pode baixar. O link está aqui na descrição do vídeo. Os moldes são bem fáceis e são só três que você repete. As patinhas você vai cortar 6 vezes, as puans, duas 2 e o corpinho só uma. Depois de ter impresso e recortado o papel, chegou a hora de cortar o tecido. Usei um retalho de 40 por 40 centímetros. O segredo está em dobrar o tecido no meio. Assim, você corta frente e costas de uma vez só. Coloque cada molde em cima do tecido, marque, corte. Lembrando que cada molde precisa ser cortado numa quantidade diferente. Quando você terminar, vai ficar assim. Agora você pode partir para a montagem. Pelo avesso, costure em toda a volta, menos na parte de baixo. Ela tem que ficar aberta para você poder virar o molde ou estufar. Vamos lá? A parte mais difícil desse projeto você vai ver que é muito fácil, que é colocar o zíper. Abra o zíper pela metade, coloque o tecido sobre o zíper com o lado direito para baixo. Prenda com alfinetes. Você vai costurar essa linha que você marcou com o alfinete. Assim, quando terminar, a costura vai ficar no avesso. Repita a mesma coisa do outro lado. Só tenha atenção para que um lado do tecido case com o outro lado. De novo, lado direito para baixo, avesso para cima. Prende com o alfinete, costura. Terminando, vai ficar assim, prontinho para bordar. O bordado do rostinho é super simples e são só tracinhos. Olhando o esquema dá para entender melhor. São tracinhos que eu vou fazendo e vou sobrepondo um em cima do outro. O olho é feito como um asterisco, no final ele fica redondinho. Usando uma linha de bordado de algodão, siga todo o esquema e quando terminar, dê um nó forte no avesso. Quando você terminar, vai ficar assim. Agora é só repetir o outro olho. Para a costura de cada peça, eu usei o ponto cobertor. Você pode usar linha normal. Eu estou usando linha preta, para vocês poderem ver no vídeo, mas o correto é usar linha vermelha, assim fica imperceptível. Todas as partes são costuradas pelo avesso, uma vez que você terminar é só virar para o lado direito. Você pode usar os restinhos de tecido para estufar as puãs. Assim elas ficam mais cheinhas e mais bonitinhas. Ninguém gosta de caranguejo magro. Agora chegou a hora de pegar as patas. Lembrando que você tem que fazer isso do avesso. Marque antes com alfinetes para facilitar. vai passar a costura toda por aqui. Quando terminar, é só virar de volta do lado direito e repetir o mesmo processo para as patinhas. Mas antes, você precisa decidir aonde quer cada patinha. Quando eu planejei essa bolsinha, as patinhas eram todas em cima, porém, pensando bem, que tal algumas aqui embaixo? ou quem sabe assim é melhor agora é só costurar tudo claro que você pode costurar a máquina porém eu prefiro costurar a mão além de ser muito mais fácil de mostrar em vídeo olha só essa paisagem gente é a maior terapia conheçam o carcarejo ele serve de estojo de porta-moedas e de carteira também na verdade eu fiz essa bolsinha Pensando em fazer uma pochete com ela E isso tudo foi pensado para o carnaval para quem for só ir em algum bloco sereando por aí E não quer andar com uma pochete feia Mas você pode fazer o que quiser com esse caraguejinho depois É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje E se você gostou, dê um joinha, compartilhe e deixe o seu comentário aqui Se você quiser mandar a foto, é só colocar Hashtag AgassamaBlog no Instagram ou colocar a nossa timeline no Facebook. Beijos! Tchau, tchau!